Fala pessoal, boa tarde, Heverson aqui da RM Multicel Que Deus abençoe cada um grandemente Gravando aqui mais um vídeo Troca do conector de carga do Moto G4 Plus É uma dica que eu vou estar dando aqui para vocês, tá bom? E só para tentar facilitar ao máximo a vida dos meus queridos aí Tá bom? Desde já peço que deixe seu like, seu comentário E se esse vídeo te ajudar, compartilhe aí Amém? Que Deus abençoe grandemente Vamos lá, vamos para o vídeo Estação, a minha Bacon, já liguei ela aqui, Bacon 950D, eu vou deixar aqui em 450 a temperatura. Primeiro eu vou tirar esse conector aqui. Então a gente vai passar aqui um, a, a pasta, né? Vamos amolecer essa solda aqui, tá bom? E vamos lá, vamos para as cabeças. Vamos lá, e a gente vai pegar aqui o estanho. Vamos dar uma renovada nessa solda aqui, ó. Uma renovada aqui. Muito cuidado que o microfone é logo na cara aqui, ó. É muito perigoso, então é um risco grande, tá bom? Mas, ó. Vamos de boa. Aqui, ó. Renovei as soldas. Essas aqui de trás. Ó. Beleza? Aqui, ó. Devagarzinho, de boinha aí, depois você já vem aqui. Ó, como esse conector a gente vai trocar ele? Então você taca a solda nele aqui para amolecer tudo. Ó. ó, taca bastante solda. Só tomando cuidado com o microfone que é bem do ladinho aí. Beleza, pessoal? Deixa eu pegar a pinça aqui. Ó, vamos lá. Ó, já tá até molinho. Tá vendo? Deu uma parada aqui pessoal, é, ligaram aqui para nós, mas vamos lá, dá continuidade. Ó, taquei solda, tá vendo? Renovei as soldas aqui, ó. Esses conectorzinhos são chatos porque eles têm o... as trilhas embaixo ali bem escondidas, mas ó, amoleceu, aí você vem com a pinça e tira. Tá bom? Ó, cuidado para não arrancar as trilhas, tá vendo? Ó, tem as trilhas aqui. A dica que eu vou dar aqui para vocês, ó, eu vou dar uma limpada aqui primeiro. Vou passar a malha de soldador aqui, beleza? E vou dar uma dica boa aqui pra vocês. Eu creio que vai facilitar muito a vida de vocês aí, beleza, meus queridos? Ó, aí a gente vem aqui com a malha de soldadora. Ó, vamos lá. Vamos tirar essa solda aqui. Ó, já limpou. Tá vendo? Um lado, o outro lado, ó, com calma. Com cuidado, tá vendo? Você vê que não tá saindo, você dá um tempinho, você vai pôr mais solda ali. Pra tentar tirar o restante. Beleza? Aqui ó, vamos lá, vamos cortar aqui a malha. Corta essa ponta aqui. E vamos lá. Aí o que, que eu faço aqui ó? Não saiu da primeira, eu vou colocar mais um pouco aqui ó. Tá vendo? Coloquei aqui ó. Aí... Aí eu venho com a malha de soldadora, tá vendo? Passo aqui na, na pasta, ó, e vamos lá de novo. Aqui uma melhor posição pra vocês verem bem aí, tá bom? Ó. Passou, tá vendo? Ó. Deixa ela aqui assim, ó, já vai limpando. Tá vendo? E cuidado que tem componentes aqui, ó, tá vendo? Ó. Vamos de boinha, olha lá, limpou aqui, olha lá, aqui já tirou, ó, ainda mais um pouco, tá vendo? Colocou a, o ferro de solda, deixa ele fazer o restante, ó, ó, mais um pouquinho, corto a ponta aqui, ó. Cortei com a tesoura aqui. Coloco mais um pouco. Mais um pouquinho de solda aqui, ó. Ó. Tá vendo? E vamos lá. Vamos de novo com a malha. Passo na, na pasta. E vamos de novo, ó. E vê que ele já começa a puxar, tá vendo, gente, ó. Devagar e sempre. Olha lá. Devagarzinho. Viram? Ó. Mas na moralzinha, olha lá. Tirou, tá vendo, gente? Ó. Tirou. Aqui ainda tem mais um pouquinho ainda. Mas aí a gente vai repetir o processo aqui, ó. Vou dar uma limpada aqui, beleza? Ó. Ponho mais um pouquinho de solda. Tá bom, meus queridos? Ó. Coloco mais um pouquinho. Põe mais um pouquinho aqui de solda, tá vendo? E vamos de novo com a malha. Ó. Tá vendo? Ó lá, limpou. Tá vendo? Daí eu vou pegar aqui agora o cotonete. Pega o cotonete aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar uma limpada aqui, ó. ó. Dá uma boa limpada aqui, ó. A dica que eu vou dar pra vocês. É o seguinte, ó, a uma boa limpada, tá vendo, gente? Essa placa aqui, ó, você vê, se fosse, né, é, recuperar a questão do, do microfone, utilizar ele, a gente ia ter que estar tá tampando aqui, beleza? Mas, ó, a borrachinha já não deixou pegar é, fluxo lá dentro, senão você queima esse microfone, beleza? Aí agora aqui eu vou pegar o conector que a gente vai fazer a troca. Eu vou tirar a placa daqui. Tirei a placa daqui. Vou colocar aqui o conector. A gente vai trabalhar esse conector aqui. Beleza? A gente vai fazer assim, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem aí. Isso. O que, é que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou trabalhar ela aqui, ó. Toma uma raspadinha. Tá? Ó. Raspou um pouquinho só Aí eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui agora Um pouco de solda em pasta Vou passar nesse conector aqui Você viu que eu estou usando a ponta de A ponta faca né É a melhor Esses conectorzinhos são chatinhos porque ó Tá vendo? Ele fica escondido. Tem pessoas que corta essas pontinhas aqui. Eu, quando eu comecei, alguns eu até cortei essa ponta aqui, entendeu? Cortei, mas hoje eu já não corto mais. Depois que a gente vai, né, adquirindo um pouquinho de experiência, a gente vai melhorando, né? Vai assim adaptando algumas situações para poder melhorar o dia a dia. Tá vendo aí, gente, ó? Aí aqui, ó, passei embaixo, tá? Então aqui já Vai ser onde vai ser fixado, lá na placa, beleza? Aí a gente vai fazer o seguinte, a dica aqui é agora, ó. A dica aqui, ó, é agora, quer ver, ó. Deixa eu pausar aqui. Só um minutinho, pessoal. Fala, pessoal. Voltando aqui, pessoal. É, vamos lá. Vamos, vamos dar continuidade aqui. Aí é o seguinte, agora aqui, ó. Já dei uma limpada aqui, vou passar mais um pouquinho de álcool isopropílico aqui na placa. E vamos lá. Focalizar bem aqui para vocês verem legal. Ó, Boa limpada, tá vendo? Tiramos aqui a solda. E aí eu vou renovar agora a outra solda aqui. Beleza? Ó, Vamos dar uma secadinha aqui. Valeu! Vamos dar uma secadinha aqui agora. Certo. E agora a gente vai dar continuidade aqui vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Dá uma renovada nessas soldas aqui principalmente, ó. Tá? Ó. Aqui, tá vendo? Passou um pouquinho aqui, ó. Principalmente nas trilhas, na onde eles vai nos contatos. E nesses aqui, ó. Nesses dois aqui. Vou mostrar pra vocês aqui o porquê, tá bom? Ó, com cuidado. Aí agora vamos lá passar mais um pouquinho de sol, de, de, de pasta nele, ó, aí aqui agora vamos, vamos dar a dica, vamos deixar essa dica aqui para os queridos, beleza? Já vi em alguns canais aí também, e só que eu resolvi fazer aqui para o nosso canal e deixar essa dica aqui para vocês, beleza? Para os pessoal que acompanha aí, desde já obrigado pelo carinho, Agora a gente vai colocar aqui o, o conector, certo? Ó. Encaixamos aqui, tá vendo? Tá vendo que ele ficou um pouquinho alto aqui, ó. Mas isso aqui ele vai descer, tá bom? Ó, desse jeitinho aqui, aí eu venho com a pinça, vou apoiar aqui agora, ó. Olha lá. Apoiei, aí eu venho com o ferro de solda aqui, ó, atrás, e. ó. Esquentei, tá vendo? Ó, desceu. Tiro, segura um pouquinho só. Entendeu? Aqui vocês vão perceber, ó, nessa parte aqui. Aqui que quando eu pôr o ferro de solda aqui, vai começar a brilhar essa parte aqui. Quer dizer que já desceu bem aqui. Tá bom, gente? Ó, vamos lá de novo, ó. Apoiei com cuidado para não danificar a placa do cliente. E também aqui você não está dando muito calor com a estação de retrabalho, ó. Olha lá. Ó, desceu, tá vendo? Desceu. Aí, desse jeito aqui, ó, você tira o ferro e continua segurando um pouquinho. Até ficar fosco aqui, ó. Lá. Ficou fosco, ó. Parou de brilhar. Aí, aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a parte onde vai as trilhas. Tá? Ó. Deixa eu focar aqui bem pra vocês. Ó lá. Tá vendo lá embaixo, pessoal? Ó lá, já ficou, ó. Já ficou tudo, tá vendo? Olha ó? Ó que legal. Desse jeitinho aqui, ó. Lá, as trilhas pegaram todinhas. Tudo conectado, tudo legalzinho, sem agredir muito a placa do cliente. Aí você vem aqui, ó. Vamos lá. Colocou aqui, tá vendo? Deixa eu subir um pouquinho mais. Agora a gente vai fixar as laterais. Aí eu venho aqui, ó. Ferro de solda. Ó. Foi. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Bonitinho, ó. Tá vendo? Ó. Aqui. Ó. Acabou. Tá vendo, gente? Aqui eu vou dar só uma reforçadinha a mais. Ó. Tá vendo? Ó lá. Já foi. Aí agora aqui a gente vai dar uma limpadinha. Vamos dar uma limpadinha aqui agora, ó. Nessa parte, ó, escova, tá vendo? Ó, vamos secar e show de bola. Olha lá, vou mostrar aqui para vocês como é que ficou as trilhas ali, ó. Deixa eu tirar ele aqui do suporte. Olha lá, gente. Olha lá, tá vendo, pessoal? Ó. Ficou bem fixado, ó, aterrado. E quando eu coloquei aqui, ó, o ferro de solda nessas pontas aqui, ó, ele desceu, esquentou aqui e automaticamente já esquentou lá as trilhas. Lá dentro, entendeu? Aí você vira a placa aqui, ó, virou a placa, vê como é que tá aqui embaixo, ó. Aqui não precisa nem pôr muita coisa, entendeu? Mas se você quiser dar uma reforçadinha, ó, você vem aqui com o ferro de solda, ó, segurou um pouquinho, ó lá. Ó, tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó. Ó, só um pouquinho. Já tá ótimo. Você não agride muito a placa do cliente. Você mantém a originalidade dele com esse, com esse suportezinho aqui, ó. Embaixo, que eu não sei o nome dessa benção. Tá vendo? não precisou tirar, tá? Tem pessoas que tiram. Eu, no começo, eu tirei bastante. Mas, ó. Entendeu? Aí, aqui, agora, já era. Deixa eu focalizar melhor aqui para vocês, ó. Tá vendo aí? Pois é só dar uma limpada boa e acabou. Serviço realizado com sucesso para a glória do Senhor. Tá bom, meus queridos, ó. Tá vendo? Ficou bem lá, ó. Lá dentro ficou show de bola. E é isso aí. Vamos lá, vamos para cima. Uma dica aqui da RM Multicel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um aí. Um forte abraço e até a próxima.